Olá, agora comentando sobre a questão 121, mais pontualmente as letras D e F. Vamos lá, lembrando então que a gente tem que, pode ser apropriado o seguinte, opa, escrever como y menos YO igual a o coeficiente angular que multiplica x menos x, Esse é o um recurso que a gente vai utilizar tendo um ponto e o ângulo dessa reta. Lembrando que a reta, que esse valor m, é a tangente do arco, do ângulo, da inclinação. Ah, Para esses valores aqui, especificamente a d e a f, que vocês me pediram, eu vejo que o ponto nós temos, vamos falar da D primeiro. A D nós temos que x vale 2, y 5. Então, eu tenho y menos 5, que é igual a m, que multiplica x menos 2. Bom, aqui é tranquilo. A questão é esse m, sendo que foi dado apenas o arco seno. Ora, não foi dado direto o valor... Do... se tivesse dado o arco tangente pois eu vou comentar essa que é bem direta tá? era só utilizar direto o valor, assim como a f por exemplo, já foi dado a tangente do ângulo o que é arco tangente 3? significa que a tangente daquele ângulo alfa é 3 então eu já posso usar diretamente o 3 ali na formulazinha nesta aqui foi dado seno então a gente vai utilizar para encontrar a tangente, nós vamos encontrar primeiro o cosseno usando a lei. Tá? Seno ao quadrado de x é igual a... Cosseno, opa, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E aqui a gente encontra. Então, substituindo o, o valor do seno deste ângulo, que é 12 trezeavos, elevado ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Elevando isso aqui ao quadrado, então, nós temos 144, 169 avos mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Bom, descer um pouquinho mais aqui. Então, subtraindo, eu vou ter cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 144, 169. Agora, cosseno ao quadrado de x é igual... Aqui é o mesmo que 169 sobre 169, correto? Então, 169 menos 144 é 25 sobre o denominador 169. Eu só igualei os denominadores. Foi feito, foi isso. 169 sobre 169, que é igual a 1, menos 144 sobre 169. Então, isso aqui é igual a 25 sobre 169, extraindo a raiz... nós vamos ter que o cosseno quadrado não, o cosseno de x é igual a 5 trezeavos. Bom, agora a partir disso nós conseguimos calcular então a tangente desse ângulo alfa, que vai ser seno dividido por cosseno, ou seja, 12 trezeavos dividido por 5 trezeavos. Isso pode ser até simplificado direto. Vai ficar Ou copia a primeira, multiplica pela segunda invertida e obtemos 12 quintos. E aí sim, substitui aqui por 12 quintos. Então vamos ter a substituição disso aqui por 12 quintos. E aí é só desenrolar, até porque aqui está pedindo a equação da reta, a equação geral da reta. E é só desenvolver esses termos, e eu acredito que o mais complexo seria isso. Para a questão F, que envolve também, foi dado o arco tangente, essa aqui é mais simples ainda, já que foi dado o arco tangente, que é o que me interessa, de alfa, uh, que é 3. Então, basta fazer a substituição. Na letra F, vamos fazer o seguinte. Então, substituindo aqui, então, y menos y, que é menos 2, então vai ficar mais 2, já vou fazer a substituição, igual a m, que é 3, você já foi informado que multiplica x menos o 2, tá? E a mesma coisa, é só desenvolver e a gente obtém a equação geral, aqui já está quase pronto, né? Tem y mais 2 igual a 3x menos 6, só organiza todo para um dos membros, igualando a zero e temos pronto a equação geral. OK pessoal, bem tranquilo essa